Ontem eu recebi informação do, do povo do Palimiu, onde falaram que receberam mais um ataque de bomba caseira e duas vezes explodiu, onde fez muita fumaça e crianças, a das crianças prejudicou bastante e o povo já está com muito medo agora com essas explosões e até agora o governo federal e o governo estadual não mandou forças policiais e isso está sendo muito omisso do governo federal e é, estadual, estamos muito preocupados, o povo Ianuami é com medo e não estão conseguindo dormir, então isso é muito revoltante.